Bonitinha, top é o jungle. Pô, posso ir jungle, pô, vai aí. Escolhe meu, quer... meu corredor. Quase escolher meu corredor. Quer que é eu que é banhe bueno aqui? Quer é que é chato? Ramos! Lulu. Um, hum, hum. É Rumble, Ramos. É, Piaço. Temos um apêzinho e... bruto no time, né? Pera, pera. Ah, é caissa Mídia. Agora que eu, que eu percebi, cara. Já lançaram no chat aqui. Se o Kami pode fazer, eu também posso. É, boa sorte, nas Sendo zanqueados, rapaziada. Pois é. Mano, que vontade de lançar uma vaina aqui na boca desse maluco. Vou pegar, Tem hein? Vou, ser, pegar, né? vou pegar, hein? Vou pegar, vou pegar. Você quer ir com ele na jungle ou você pegou pra mim? Pra tu, pô. Não, o Draven ah, de jungle não. Ah, tá. Não <risos> <risos> tarde, lembro, lá, não. <risos> tô top, tô top. Tô adiantando jungle agora. Hum, sim sete. gente tá na minha porta. Ai, porra. não. Se eu pegar um time aqui, eles vão me amassar, né, velho? Mano, me dá uma. Me dá uma vênia, de Kelly será ou não? É, mas vai A banida, a Banido. banida. A banida, a banida. A banida, é banida. A banida, é banida. É, é, é. Que que, é que é a essa? Quem okay. gage? Ai, que... Então é isso. Ai, Cami, eu peguei além sua homenagem. Tem uma nidali na jungle. Mas sabe? Isso? Também, né? Olha, olha assim, em minha defesa, na hora que ele falou dali, eu falei putz. Eu achei que ele ia entender, mas aí ele resolveu picar. Não, não, tem nada errado. Rapaziada, não sei, <risos> mas, eu não sei Pô, vocês, então, mas que... o meu Hammer não pega flash, não. O melhor é que ele lançou uma caixa mid e tá reclamando, tá ligado? É, então. Ah, mas eu sou caixa P. É. é, é... <risos> O okay. que? Pegou no cara, ele morreu e nem viu, velho. É isso. Que compilícia ah, é essa? Um... Diz que o cara Pode de cara é o tá primeiro mesmo. item. Foda, é o Dizão ali, eu tenho medo desse boneco. Eu também. Mas é claro, seu marido é tá ali com... tem que ter medo <risos> do caranguejo. Tem remerdão, cara. Cara, invade, né, mano? Tipo, o boneco dos caras tem 15 vezes mais vida que o nosso, mas eu acho que é invade aqui. É, eu Falou, também, tem um... eu, eu tenho o três o maquininhas. Nunca ele nunca vai estar esperando a gente. Invadiu, né? Tem que meter o counter Ah, então aí, Eu acho que quem tem aqui na frente é o Tchuk, só que ele não tem frente. Três maquininhas, vambora barreira, o o Já leva ele de oferenda, entendeu? Ele bora. não tem flash. Vou botar tá disposição corrupta, mano, pra beitar, já botar nível 1. Bora, bora, bora. Oi, Caminho. Ah, vai vou na vez? frente, vou na frente, a só sai. Cara, olha o olha predict. Você não convém um tempo em reação desse. Ai! Tô zoando. Bora, bora. <risos> e olha lá, ela, lá, madeira, madeira, madeira. Ai, você já está a do Gui. Não, isso é do Ignacio que? de Malatão. Não tem flash, Bom, gente. tem Olha uma... aqui. Dei alto mata, ataque, mano. Né? Dei outro. Ele tá malhando. Dei outro. Mais 5 de ouro pra Ryukyu. É mais 5 ou 15. Pera Pera aqui. Aqui. Dei outro. Meu W tem 22 segundos de cooldown, gente. Peraí. Ele tá malhando, gente. Tá safe, tá safe. É pouco de dano. Eu não, tá não aceito isso. Vai, vai, não. Tá, louco, tá louco, hein? Tá louco. Tem uma ward aqui, gente. Mais um. E aí, família? Mais um. <risos> <risos> e aí, aqui, aqui, que é no cat. Vamos nele, vamos nele, vamos ah, nele. Vai tá aqui, família. Vira, vira, vira. Eu vou morrer, eu tô sentindo. Vai na perna. Nossa senhora! Eu quero ele pegar. Ai, ele pegou! Não, calma, gente! Calma, gente, tô aí não! Minha maquininha tá com um frio. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Ele me deu. Luta na máquina! dá na máquina! Eu morro, eu morro. Tem barreira, tem barreira! Tô indo, tô dando. tô indo. Meu Deus! Cara, flecha a mim. Tá indo. todo mundo! Mata aqui! Mata aqui, Tristana! Meu Deus! Deu tudo errado! Mata um, mata um. Tá, work, work. Ai, socorro! OOOOOOOOOH! <risos> é, tá bom, muito morto. Brabo, brabo, brabo. Ele, ele conheceu é um ah, o Renato! Que p tá É ele dali inversa. Tá nervoso. O cara, deu tá sete é de biscoito queijo. aqui, velho. Dá pra dar, é dá pra levar, Guritinho, tá não, sem nada não, não, Segura, segura ele, ele aí, segura ele aí. Vai dar um daninho. Meu ah, Deus, tá muito bom. Ah, tem um iaço aqui! Nossa, ele usou um biscoito e ganhou 100 de vida. Ele tá com a pote, pote, cara. Cara, e ele tem. Ah, sim, é tá, sim, véio. ele tá em outro naipe de gameplay, você viu, né? Eu vou bater na barricada, é. mano. O cara não quer jogar o jogo, eu jogo por ele, pô. vamos ah, vou sacar um wavezinho aqui, vou bater firme na torre dele. Não, não, não, não, cara, não, não, não, cara, não, não. O cara, Ai, cara, de cara deu meio do Já dá e vou, né? Gente, calma, calma. Você tá, safe, tá safe, nossa. viu, que eu vou pegar 15 barricadas, mano. Nossa, mas, nossa. Chegou uma rapaziada, pô. É só um olha, peixe, gente. velho. juqueira ajuda aqui, Juqueira. Pensa é mesmo? A Nidali passando mal. Passando mal, velho. Pode é que eu tô sem... sem... Cara, foi mais aí. sentado aqui. Tá louco, tá louco, Colitinho. Quer vir direto? Tem Ignite, a gente mata. Eu vou colar aí, pô. Bora, bora. Mais te mata, eu tenho Ignite. Caralho. Uh! Gente! Caralho. Caralho. Uh, gente. Caralho, ah, não. Tá, eu vou eu botar a barriga. Uh, aqui. tá aí, pega aí, bota, pega aí. Bota, bota, bota, bota. Levamos um top. Fica aí, Colitinho. Eu tenho, aí, tem eu tenho tem Ignite 20. ainda. Vamos não, vamos não. Ai, ai, tá coçando o de dedo aqui. É, safe, safe. Tá, um eu acho Show de bola. Ah, eu posso ir dar um nomezinho no bot, hein? Cara, top é muito triste, né, velho? Nem tô me comunicando, hein? Caraca. <risos> ah, Pô, roubei, bem. roubei a lane, roubei a lane de tô vocês. Tô roubando, tô roubando. Vou a lane, se não, se não, eu vou é Teus Vamos. aqui, é Teus aqui. Tá, eu tô colando aí. Bora, bora. Vou chegar, vai chegando mesmo. Flash, chegando, pode. Aqui, ó, já beijei. Mas mandato não. Não presta? Eu não sei mais o que build dá pra essa boneca. O bagulho é doido, o bagulho é doido. Ó, o bridge tá com 20 vida. Bora. Nossa! É então! Eu o cara tá digo. dando tapa na torre ali, velho. É o camiquete? Tem um o Yasuo aí. Onde? Ele provavelmente não ele não tá... Mesmo. Não, Ai, aqui. Não. aí, é aí mesmo. Na verdade era mentira. Era aí mesmo. Por que eu tô, que eu tô atacando? Por que? A torrezinha. <risos> a torrezinha. Não! O Liandre, camiquete! Ah, tá tá o Leandre! Tragédia, cara! Que eu porra! Lá no... Eu acho que tá level 9, velho. Level 10, que fizeram com ele aqui. Vai <risos> <Eu risos> virar em bot lane. <risos> e a 2 <dois> barra 0. <risos> ok, colita. Colita. Não, assim, ele tem bota de MR em colitinha. Please. Uh, no kite. Lembra que ele é rápido. Mas não, não, ele não tá indo pra te matar, só vai reto. Foda-se. Ignora todos os skills dele. Ajuda aqui, porra! Ajuda! Eu tô indo! O cara tem bota 2. Caralho, pegaram o pesado, mano. Pô, é... Oh! Ai, é meu ah, Deus. Aí, ah. E olha lá, qual foi, qual foi? E olha lá, olha os caras aqui! Brota, bota pra tu ver o que acontece. Coitado do Blitz, gente. <risos> tá, um pouco. <risos> Gente, ele morreu. <risos> Cara, por que, que isso aqui existe, mano? <risos> ok, Iso, yeah, oh my god, gameplays! É? <risos> Vai, entendi. Aí tô chegando. Bora, safata tá sem exalcha. <risos> tá sem exalcha, sem exalcha. Ele veio de uma fé comigo aqui, família. É isso, pô. Boneca aqui que é passado. Clash, nossa. Come! Ele vai me. pular. Vai, cara. Mas é muito lixo, Shopee. O que que esse cara copia na criança aí, Kamiket? O W só. O w. Mas Exato. é, não é, que tem um gol. Ih, corre, Tudo tem um propósito. Deus. É o 7. Ah, é, o cara acho que eu o peido, pô. Essa barricada é mesmo. O Blitz tá descendo aí, velho. Então toma aqui, ó. É, ele não tem flash, ah, não. Esse bugado aqui. É. Olha o D aí embaixo. Aí é embaixo. É vamos lá, peste. Tá descendo. Nossa senhora, o tanto de gente que tem lá. Pô, o Júlio tá descendo um pau em três, cara. Vambora, vambora! Vambora, que a movimentação bagulho é doido. <risos> ah. O cara é muito rápido. Acho que eu matei? Matei, matei, matei, matei, matei, matei! Nossa! Morre, vagabundo! Morre! Ah, ele ficou potando. Ih, olha lá. Eu não consigo! Meu Deus! Eu não tô, eu tô del... puxando! Calma, Kelly Cat! Calma, Kelly Cat! O que tá velho? Vambora, vambora. Ih, coé, coé, coé, coé, coé, coé, coé. Qual foi da vibe aqui? Uh, é tá mandar o Jukes em cima do Jukes? Relaxa, que O do. Ih, não, não, não, Rioquinha. Caralho, que time bom. Véio. O que foi, gente? Tá Tava caetando ali, do nada você evapora ele. Cara, que porra é essa? Olha o seguinte, o seguinte. <risos> Tô chegando aí, Pedro. Né? O cara acabou de chegar, porra! Bora, bora, bora. eu Beita, o Beita. Vou tomar Hulk, vou tomar Hulk. O oh, Jair, o oh, Jair. Eu não tenho ult, tem. Oh! Chegou um bó, Brinca com ele aqui, brinca com ele aqui, com ele aqui, com viado! Nossa, o cara... O que <risos> é isso? Eu tava ali mudando o dragão, porra! Tá sozinho, coletinha, vai morrer. Rala, corre. Isso, eu não sei o que é não envia tá. a Tristana, ah. trolei. Eu acho que eu vou morrer aqui também, mano. Pô, eu queria muito sacar a tapa. Sai daqui, moleque, não pode. <risos> <Que risos> fechou, <risos> Aí, ó, não pega não, pô. Toma. <risos> Os caras tão tudo top, botaram. Que é isso, botaram que é isso aqui? Um lá. Família? Tô vendo se eu aí. Caramba, bicho esse bico aqui, boa, família! Papo, cara. Boa! Ah, <risos> que isso, top! Ajuda o oh, ah, que que tá acontecendo? Cara, ele em mim esse dia aí! Ah, Ai, ele a vida é engraçado, brother, ele é papo reto. As garotas do é segundo, meu, nossa vai reto. Desvia aí, amigão! mesmo, cara bom! Vou ficar parado. Deixa ele não morre, não! Vai de louco! Coé, coé, coé, coé! Tô chegando. Tô vendo se eu chego, o, o set tá aqui atrás, ó. Tá daí. Tá safe, tá safe. Food! Ah, morri, velho. Boa! Dá-lhe! morrer. lhe Estão por aqui, ó. Ui! Me dar tapa! O tapa! Morri! Eu tô sem nada, Ruki! Tô, tô sem Deus. nada, Riquinho. Do... Vai! Fica vivo! Sem nada, sem <risos> nada. Por nada que o... Eu tô chegando. O... Não, não, não, não! É bait é. é bait, é bait, é bait, é bait, é, bait, é bait. Atrás, atrás, atrás, atrás! Atrás, Atreco, atrás, atrás! Ah. Nice! <risos> ajuda! Ajuda! Ô louco! Ajuda oh. o meu lá! Não! Ele vai duro, ele me é útil! Ah. Vai, vai, vai, Eu vai! Chega vai, vai, vai, vai. Vai ali, família? Caralho, que dano, velho! Porra, família! Boa. Mano! O cara tá morrendo assim, não tá encostando! Ixi! Eu sou puro já, hein! Olha a é Tristana! Ah. Já sem flash? Não! Tem flash ah, sem flash, ah, sem, flash. Oh, sem, nada, sem nada. Tem barreira tem barreira. Caralho velho muito dano. Não faz o dia aqui velho. <risos> ah ele dando tapinha. Ai, <risos> Ai o boneco não é esse brodie. Esse boneco é muito legal velho. Esse boneco não tem faz owners, sentido. Tem os tem agora mano. Tem flash. Né? Ah, Upa, tem o é? aqui rapaziada. Oh. Cara, eu tô meio... É, eu não... Eu não... Ai, Esse boneco não, me não, countera não. muito. Eu não consigo nem ficar, família. Eu não deu, eu que flash. Esse boneco me countera muito, eu não, posso, não consigo fazer nada. É. Não! É GG. Cadê a Coritinha? <risos> Ai, morreu geral ali, brother. GG, GG. Quase, foi quase... Ah, voltou! Ele voltou! É GG! É GG! Não, se os caras recuaram todo mundo agora, a é gente ganha esse jogo. Caiu de novo? Não, ele tá parado, não tem o que fazer. Não tem, não tem o que fazer. Tá Didi. É, Faz é parte. Foi um aprendizado. Vambora, rapaz. Foi maneiro, foi maneiro, cara. Quase.